Sabe, filho, eu quero atualizar vocês de uma coisa que eu tenho sentido da 636 em relação a 12, e eu acredito que você vai sentir também nas novas motos. Então, vale a pena a gente passar essa dica luxo de sucesso pra te ajudar. Maravilha? Antes, a HFW Informática, pra o seu computador. Seu, rapaz, o seu computador ficar bom. É que eu quis falar mais rápido aquilo que eu podia imaginar. Então, a HFW Informática, tá? Pra não ficar o seu cérebro assim também. Vocês viram o último vídeo de embreagem? tal Então essa eu já tinha falado quando eu comparei as ZX6636 com a 12, a questão de uns um, dos pontos positivos da 636, a embreagem, certo? Porque a durabilidade é muito maior do que a da 12, porque ela é assistida, ela tem aquela rampa que fecha mais rápido, então a mola não precisa fazer tanta é, função assim. E quando eu, eu tive uma coisa que eu achei que era câmbio, eu tive uma situação que eu pensei que era isso, e abri a minha embreagem para fazer revisão, abri o câmbio, eu revisei tudo, a de corrida, porque eu falei assim, ah meu eu trocava da 6 antiga com 7 largadas, ela já tinha 8, é isso que eu tô sentindo, é isso que tem que fazer. E aí eu sentia na redução, mas eu não sentia na reaceleração. E agora ficou mais claro quando eu entendi e vi as duas, e é isso que eu vou te explicar. Eu tava sentindo o seguinte, tá? Quando eu abri a, a embreagem da minha moto, eu fiquei assustado. Por quê? Porque estava zerada, com um 4.000 de grifo e está zero. Mais zero, inclusive, que moto de rua. O câmbio, então, perfeito. A gente foi engrenagem por engrenagem, tudo. Desgaste, um desgaste normal que deve existir, mas nada é, acima ou mais por causa que é uma moto de pista. Novamente, não tem necessidade do ponto-ataco, tanto a 12 quanto a nova. A minha prova para vocês é a minha embreagem e meu câmbio. Sendo que o das ZX6 eu quebrei porque eu usava o kickshifter num corte mais rápido que eu já expliquei para vocês. Que cava com 55 milissegundos vai dar B.O. no câmbio, 60 para cima, 60 ainda tal. Tá, eu estou trabalhando com 65, tá? Que aí eu tenho uma proteção luxo. Então já fica guardado aí para você isso. E eu acredito que é bom você levar para todas as motos, tá? Isso vai ajudar bastante também. A você ter uma boa vida útil de câmbio. Tô falando de shifter que você consegue regular. O original não pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar com nada. Mas vamos lá. Eu comecei a sentir, principalmente no mergulho com a nova. Então eu via no mergulho, aí junção jogava a segunda e entrava. O giro lá em cima. A hora que eu jogava a segunda, eu sentia que meu ela entrava, tudo bonitinho. Só que eu não sentia freio motor atuando. Eu sentia ela hum, entrando e indo embora. E aí, o que que aconteceu? Eu tinha que usar mais freio, inclusive muito traseiro. E foi daí que eu comecei a trabalhar também a suspensão, baixar um pouquinho, eu gosto de deixar um pouquinho mais alto, mais dragster, que aí eu consigo ter um ataque melhor de curva, mas ao mesmo tempo a traseira fica um pouco mais boba, né? Então você consegue dar um, um, uns slides mais fácil, só que aí que tá. Quando eu uso o freio traseiro, ele fica mais, ele fica mais arisco. E aí eu comecei a recuar, as medidas por quê? Porque na nova eu percebi que com o gelo em cima, acima dos 14, 15, eu preciso trabalhar freio traseiro, mesmo que seja de uma marcha para outra, porque o deslizante faz isso. É a novidade que elas têm. Ela não deixa o freio motor atuar tanto assim, mas em compensação você tem uma, um passo de curva, uma entrada de curva muito mais agressiva, com a moto muito mais solta. E isso ajuda, isso assusta e ajuda. Por exemplo, a molecada que anda na E3 aqui, quando vai andar lá fora, e sente uma diferença absurda porque lá tem a embreagem deslizante e isso foi uma coisa que eu senti muito para a 12, tanto que eu falei assim, pô acho que eu quero colocar a embreagem da 12 porque eu soltava a embreagem, ela que cabe, mas eu já sabia que estava lá pumba e vai e aí eu senti saudade de uma coisa, é pior em certo ponto mas é melhor para quem não usa tanto freio traseiro então o que eu quero falar para você, hoje as novas embreagens quando são deslizantes e assistidas você vai ter que treinar mais o freio traseiro, eu já fiz um vídeo sobre frenagem onde você tem que ter a importância do equilíbrio da moto, trabalhando os dois freios, e agora eu senti mais ainda com essas embreagens. Com a 12 antiga, eu não tinha que tanto me preocupar com o freio traseiro, eu sempre gostei de usar freio traseiro, e uma das coisas que eu treinava supermoto era para me ajudar com o freio traseiro, inclusive, porque na supermoto é muito freio traseiro. E aí, quando eu, inclusive eu usava com a Lander, eu um pouco eu usei com a Husky e tal, eu percebi que na nova eu tive que fazer, ou então trabalhar com uma marcha um pouco mais acima, por exemplo, Goiânia, eu tinha uma opção de trabalhar com terceira, entrar segunda e fazer, por exemplo, a... o bico de pato. Ela tinha, a minha relação que eu estava usando, tinha giro para isso. Só que quando eu fazia em quarta, além de eu ganhar um pouquinho mais, poder acelerar a cola mais inclinada, a redução de duas marchas era melhor para o casamento, certo? Entre vira, rola traseira e tal, e o frio motor ficar um pouquinho mais forte do que quando eu reduzo uma. Então isso foi uma coisa que eu senti. E agora com a 636, estou tendo que adaptar, inclusive, meio frio traseiro. E acaba que, com consequência, sou um pouco mais rápido também, porque eu tenho menos o freio motor atuando. Não é que é, não tem freio motor. Existe menos e isso acontece quando o giro está mais rápido. abaixo de Mais alto. Abaixo de 14, por exemplo, é igual a 12, exemplo. Acima dele, 15, principalmente 15, ela tem essa questão do deslizar. E aí eu falava assim, e foi onde, onde foi que traiu minha mente? Por quê? Porque eu acelerava, pumba, ia embora. Né? Mas quando eu reduzia, eu sentia ela como se fosse um patinar. E é aí que eu falei, vamos abrir a embreagem porque tá desgastado, e eu tomei um susto e porra, não tá. A medida do pacote, por exemplo, 41,3, e a minha deu 41, 2 milímetros. Não era nada. E nem, tipo, aqu aquela, aquela questão de... É, esquentar tinha marcado nos meus discos, então eu fechei o pacote e falei, não, vamos embora esquece. Aí eu falei, putz, será que eu olho afinando? Porque, pô, às vezes clima quente ou tem... Ou, ou, não, é o funcionar na embreagem. Então isso era uma dica que eu queria falar pra vocês. Essa é uma diferença, inclusive, que é muito atuante entre as EX6, com embreagem de assistida, que começa, acredito eu, que é a partir de 2013, tá? mas se eu não estiver falando besteira... Vou te garantir que de 2019 para cima, certeza que a embreagem é assim. E da 2012 para baixo, a embreagem é diferente. Ambas é importante você trabalhar um pouco uh, o manete na redução, mas a 6.36 menos, tá? É uma embreagem muito mais luxo, por mais que o câmbio ele seja cassete igual, tem uma questão de diferença entre a primeira e a segunda tal, mas a embreagem melhorou bastante. Acredito que quem tem a embreagem desante assistida vai sentir isso. Por exemplo, da CBR150R, é um luxo também, ela tem esse efeito que eu acho interessantíssimo. E se você está sentindo alguma dificuldade nisso, comece a usar o freio traseiro, que vai te ajudar bastante a deixar a moto equilibrada. Perfeito, filhos? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Uma informação importante de embreagem aí, né? quem vê embreagem não vê é, funcionando. Então, às vezes, olha, tá ali luxo, mas mede para ver se o pacote está irado. Tem uma diferença entre o pacote da nova para da antiga, certo? A 636, se eu não me engano, ela é 41,3 a 45, o mínimo. Então, 41,3 a 45, enquanto das eixas 6 12 a 9 é 47 a 42, tá? Então, isso é muito importante também. Pegar o, o manual de serviço é correto, existe essa mudança entre as duas. E aí você tem uma dica já de saber que é importante, depois de uma certa quilometragem, e ainda mais ter o filho da motocicleta para eventual necessidade de uma troca. E às vezes você está procurando um outro problema, e era esse. Então eu achei que esse título te chama atenção, é uma dica bacana. E aí, tudo isso que eu vou aprendendo, eu vou te repassando. Luxinho! Bônus para quem ficou até aqui. Então dá um like, se inscreve, ativa o sino para receber todo o nosso conteúdo dentro de você. E. Só. É, peraí. Fica agora com o bônus, que é. Desmontando o banco da 10 para acessar algo que é necessário sem uso de ferramenta. Mudou o processo e eu achei legal. Quero compartilhar esse bônus. Tranquilinho? Together, filho. Aguardo o próximo vídeo. Ai. Primeira mão é para vocês como tirar o banco da 10. Acho que essa é novidade para vocês aqui. O encaixezinho luxuoso. Vai, acabou. <risos> Ei, caraca. Não precisa de ferramental nenhum, né? Não, só a chave da moto. Caraca, tesão.